E aí, e aí, seres? Boa noite, droga. Tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu te ouço bem. A um fone confortável e bom, olha só. Tava ruim aquele bagulho pendurado no ouvido aqui, porra. Agora funciona você? perfeitamente. Você não gosta é. do bagulho no ouvido? Não gosto de nada pendurado em mim. <risos> Tem certa resistência a coisas penduradas, enfiadas em meus orifícios. Mas cada um com seus gostos, né? nada dona Dani? Sim. Bom, é... hoje a aula é bem interessante. Acho que eu não vou dar ela não, porque eu gosto da... <risos> eu gosto do suspense, que é que vocês me entendem. Bom, dona Dani, pode me ajudar aqui? Posso. Comece carregando os tijolos. <risos> Vamos lá. Depois temos um caminhão de areia. Sabe quantos metros de areia vem no caminhão de areia? Teve uma ideia, tranca 3,5 metros cúbicos. Sabe quantas latas de areia tem em um metro cúbico de areia? Uma lata de 18 Não. litros? Não. Se você encher bem a lata, caso aguente com ela, você carregará 47 latas de areia. Não. Sabe quanto equivale uma, uma, o carregamento de uma lata de areia por cerca de 10 metros a nível de quilocalorias? Não, quanto. Cerca de 47 calorias, caso você tenha um corpo de 80 quilos e 1,75m. Pois é. O trouxa já carregou muita areia. É, imaginei. De onde está tirando esses dados. Né? Sim. Pois é. é. O trouxa entende de construção civil. Pelo menos do modelo que é usado no Brasil. Até que é brindado, Até que sabe das coisas. Mas esse não é o foco. Estava só te sacaneando. Para não perder o hábito. Você teve uma infância complexa, não foi, Dani? Tive, tranca. O papai e a mamãe brigavam? Brigavam entre eles, né? Comigo até que não. Comigo eles eram bastante ausentes. Entendi. Mas havia briga. Sim. E a briga existe porque os seres não conseguem se comunicar e não conseguem caminhar por uma via virtuosa, correto? Sim. A complicação e a complexidade da interação diante de falas condicionadas à capacidade e à personalidade dos seus cuidadores gerava, por sua vez, uma tentativa de comunicação e imposição Competição, sobrevivência e um contexto subjetivo complexo. Né? Não é só o seu, não, de todo mundo aqui. Sim. Todos os pais e mães de todos vocês tiveram um cenário complexo e tiveram situações onde a comunicação não foi plena. Até aí, ok, né? Uhum. Que bosta, né, Bota. Pois é, ok. Mas okay mas não né? bota. É ok porque né? é tem pra okay, né? não dá para negar. Sim. Se desse para negar, a gente negava. A gente implantava umas memórias falsas e estava tudo certo. Mas não é assim. É, o negacionismo está é. aí agora é, parto. É, é parto. duro. É duro. É duro. É. Pois é. Mas enfim, vamos lá. Quando você é uma criança, não que você não seja hoje, mas você era, era um ser <risos> menor, Sim. mais jovem. Você né? uhum. era uma criança, mais criança, Então criança. É o seguinte, você não tinha um córtex frontal desenvolvido e a capacidade de pensamento lógico, praticidade, objetividade, não era... Uma não era uma, uma, um, algo tão evidente como é hoje. Né? A percepção subjetiva era bem mais evidente, era bem mais uh, per, perceptível, era bem mais... Preenchia muito mais do seu campo de interação. Seu universo pessoal era muito mais dopaminérgico e subjetivamente perceptível. Traduzindo em miúdos, você tinha uma mediunidade aflorada a nível de sensações e sentimentos. O sentir da mente era bem mais evidente, porque toda a camada do córtex frontal não era uma camada que estava na superfície da sua interação consciente. Ok? Sim. Foda, né? Porra. Onde eu quero chegar? Por meio da mediação da unidade representante, você, Dani, mais jovem. <risos> Dani Pirueb, não, Dani? É, tanto tempo você... não via isso. Pois é, isso aqui é gírias de antigamente. É por não. anos 90. Ó. É. Então, é o seguinte, você. Percebia a motivação, o objetivo e o adjetivo usado e a dificuldade de comunicação dos seus cuidadores. Sim. E você se ambientou nessa condi condição subjetiva, quase que... Travada na dificuldade da linguagem, da intencionalidade, da autent na não autenticidade, da não transparência, ali, não atingida ou alcançada pelos seus cuidadores, gerando em grande parte um os motivos de tantas discussões, devido ao alto nível de repressão daquela época. E do contexto histórico também, eles não eram seres instruídos o suficiente para trazerem à tona, com sinceridade e paz de espírito, seus sentimentos e intenções. Às vezes, um cuidado, um carinho, uma preocupação, era fonte de discussões e brigas, não é? Como hoje, não é, não é tão inédito. Não é tão... Não. É, nem inédito, né? então, não, não é não é algo tão acaso, não. Mas era isso que acontecia. E, por sua vez, toda a ciência né, quase que uma afronta à matemática da subjetividade, a toda a ciência percebe a objetificação da criança na contextualização do subconsciente do ser adulto como se ele percebesse racionalmente as interações e assimilações e ambientações que ele realizava. Mas, muito pelo contrário, dando um passo além ou atrás, percebemos que o jovem ser Dani, mini, mini Dani, <risos> estava ali se ambientando num contexto subjetivo. E o que isso reflete na prática? Né? Reflete que a manifestação das ideias e os bloqueios da manifestação das ideias eram barreiras. E na sua segunda infância, que né? é após você se tornar é, neurologicamente adulta, né? após seus 21 anos, algumas pessoas até os 25 anos. né? Uhum. É, você Após esse período, você teve uma nova ambientação baseada no ambiente que você sustentava. E todos os desafios que faziam parte da seu contexto objetivo se baseavam nesta otimização da ambientação mediúnica que você realizou baseado no campo subjetivo, que não era objetivado pelos seus cuidadores devido a eles não terem aprendido isso. dar um dela o que recebeu, né? Sim. Legal, né? Oh, responde muita coisa. Nossa. Então, no sétimo terapêutico, não é descobrir objetivamente que a pessoa passou é também, né? Também é revelador. Sim. Mas é descobrir o cenário que a pessoa foi exposta. Entender a subjetividade do cenário que a pessoa assimilou como regra ou limite. Caralho. E olha que vocês estão aí, não, há bastante tempo estudando com as novidades todo dia, hein? Aqui é só novidade, aqui é só plot twist. Mas o que seria subjetividade do ambiente, Tranca? Porque me parece a subjetividade de uma coisa tão particular do humano. Mas eu, o que é a subjetividade do ambiente? Papai tem subjetividade, mamãe tem subjetividade. Eles não conseguem expor. Ah, é um limite. Não. O limite subjetivo evidencia a incapacidade. Você, jovem, nunca vai julgar o papai e mamãe de incapaz. Você assimila aquilo como limite interativo. Da mesma maneira que você assimila a virtude, você assimila como limite interativo os limites não explícitos. Uhum. Aí, em vez de ser um limite interativo, se torna um limite imperativo. o que bloqueia objetivamente a percepção subjetiva temporal e agora a gente entra na dinâmica a percepção é do tempo o tempo evidencia o sentir que é a caneta né, do, das emoções né, que é o que faz você lembrar das memórias é como você se sentiu e como você está se sentindo, esse é o estímulo barra gatilho para o sentir evidencia um para-desejo que traz à tona o seu objetivo. Por exemplo, você deseja pudim. Você gosta de pudim? Gosto. O desejo de pudim é uma percepção da existência ou da probabilidade da manifestação do pudim. Para que você fique mais gordinha, não né? Uhum. Independente do seu estado corpóreo hoje, todo mundo tem gordura, todo mundo fica mais gordinha. Então, a percepção da possibilidade do pudim traz um tempo de manifestação, que é mais ou menos baseado no seu sentir, que condiciona a sua motivação. Essa motivação mais o tempo, mais a percepção, nós chamamos de para-objeto. O para-objeto estabelece qual o seu objetivo, conseguir pudim. Se no para-objeto, que é o tempo, sentir mais a percepção, houverem barreiras, seu objetivo não se manifesta. E aí, o que, que seu subconsciente faz? Se evidencia um monte de, de situações onde você não vai conseguir pudim. O famoso pensamento pessimista, né? Sim. Agora, vamos ao pudim subjetivo. <risos> vamos entrar na subjetividade do pudim, gente. Olha só o tamanho do poder. Então, o pudim subjetivo, o que, que é? O sabor, não é? Sim. É a sensação do pudim. Então, a subjetividade do pudim traz, por sua vez, uma objetividade, que é o sabor e o sentir que é mais ou menos um estado de pré-objeto. Se você se move pelo sabor e pela recompensa, você, você chega ao seu objetivo rapidinho. Porque a nível de sabor e recompensa, não há, não há muitas limitações no seu desenvolvimento infantil. Hum. O tempo. Então vamos descobrir a temporalidade do pudim. Tá, porra, né É um pudim atemporal, esse pudim, né? Então, eu gosto também de manjar. Você gosta de manjar? Tranca, não, não curto, não. Talvez até por, por não ter sido estimulada a gostar, porque isso não é uma coisa que, que tinha na minha casa. Assim. Ah, é? Eu acho que, que se pena. eu comi duas vezes foi muito. É. Que vida triste. Que vida triste. Eu só vou brincando. O ser médio não gosta nem de doce. Esse é o mais triste do mundo. É. Aí, o pudim temporal. Que tempo? Nosso tempo. Qual tempo? O seu tempo e o tempo dos meios. Então, diante do seu tempo e o tempo dos meios, temos a condição pós-objeto. Quando você coloca o tempo dos meios... E a condição do seu tempo, você tem, por sua vez, um aspecto um, possível ou não possível. Então você diz, poxa, eu posso ir ali comprar um pudim? Eu posso fazer um pudim? Então você tem o seu tempo das coisas diante do tempo dos meios. No nosso tempo, a nível de sentir. Então, o pré-objeto, que é a condição subjetiva, a objetiva do sentir, vai ser estimulado ou não estimulado pelos padrões do subconsciente e da sua ambientação. O para-objeto, na condição da percepção do tempo do sentir, de referente ao pudim, vai depender de como você se coloca diante da situação. E vai estimular ou desestimular o seu objetivo. E o pudim temporal, por sua vez, depende da agência para analisar o seu tempo, o tempo dos meios, o sentir e as possibilidades nesse pós-objeto. E se você já está analisando possibilidades, significa que em alguma instância das probabilidades você já, já tem o um pudim. Já está agraciando suas papilas com o pudim. A questão é que dentro do para-objeto, do pré-objeto e do pós-objeto, a subjetividade da ambientação se, se instaura. E é nesse aspecto onde os gatilhos do vício estão instaurados. Entende? Sim. Olha quanta coisa te limita a comer pudim. Ou, quanta coisa te estimula a comer pudim. Agora vamos colocar um cenário mais complexo, tá? Uhum. Ainda uhum. mais complexo. Pois é, gente. Imagina que você trabalhou o dia inteiro carregando tijolos. Você gastou muitas calorias. Você está exausto. Você acabou de comer uma macarronada maravilhosa, assim, uma coisa de. O um dos deuses, sabe? E deu um pico de insulina. E você precisa de um doce. Porque depois do pico de insulina, há uma queda dos níveis de insulina. Então você precisa do... do, do você lembra do doce para ajustar os níveis de insulina, para ter uma descarga de insulina no seu organismo, né? Uhum. Ótimo. A percepção da possibilidade da existência do pudim, dada ao tempo do pudim, diante do sentir o pudim, te coloca numa possibilidade de ter ou não pudim no para-objeto. Ali você vai pensar, posso ter pudim, não posso ter pudim, vai ser fácil, vai ser difícil, vou ter que comprar, vou ter que fazer as métricas da sua motivação. Aí de repente você tá, você passa para uma situação onde você abre uma casa de pudim na frente da tua casa, saída do prédio assim, uma pudinaria. Já pensou que beleza? Ah, ah. E aí você tem o um pudim fácil. Você não precisa usar esses parâmetros da sua infância sobre a possibilidade é, da motivação ou desmotivação para conseguir o pudim. Diferentemente do seu desenvolvimento, onde você conseguir o pudim, é a mesma coisa do que ir caçar um pudim, sabe? Hum. Não, não tem que pensar. Eu não tenho que refletir, eu não tenho que usar o sistema subjetivo do meu, do meu, meu, da minha estrutura psíquica para conceber pudim. Eu vou ali e pego. A primeira vez, a segunda vez, ó, tranquilo. Fácil, né? Tornei aquilo um hábito. Uhum. O açúcar libera dopamina, você fica feliz, você fica contente. Dopamina é altamente viciante, né? Uhum. Aí você tá bem. Então eu vou lá para o contexto subjetivo e eu objetifico isso vou sentir a possibilidade, fico feliz. Aí o pré-objeto para o objetivo de conseguir pudim vai ser mensurado baseado na sua infância. Foda-se esse contexto. Vou atrás do pudim, tá do outro lado da rua. E aí no contexto temporal, você vai perceber o seu tempo, o tempo dos meios, o sentir, o pós-objeto, isso não faz mais sentido. Meu objetivo é conseguir pudim. Pudim me deixa feliz. Pudim é vida. Pudim é alegria. Isso parece um avanço, né? Você não tem que passar por todas essas etapas, na é verdade. Uhum. Mas não é. Por quê? Porque essas etapas servem para você analisar o ambiente e o contexto da construção do ambiente. A partir do momento que você tem o pudim como a solução, você passa a associar essa solução a uma interação de percepção subjetiva temporal. Então, a percepção subjetiva temporal é a raiz do vício. Porque se você está lá, discutiu com a mãe, discutiu com o vizinho, o que você vai fazer? O que te causa feliz? O que é que não precisa mensurar, refletir ou ter consciência? Pudim? Entende? Sim. E tem uma coisa chamada resistência dopaminérgica. Você pode ter a, a, a dopamina, você pode ter a liberação de dopamina, você pode aumentar a liberação, você pode diminuir a liberação, porque logo o seu corpo vai tirando resistência ao açúcar, você precisa consumir mais e mais açúcar. Isso tudo é um processo muito claro, muito correlacionado ao processo de uso de substâncias ilícitas, por exemplo. Mas também tem o vício comportamental, onde a pessoa tem uma, um processo patológico de autoimagem, por exemplo, onde ele acha que está gordo, ou acha que está magro, ou acha que é forte, mas acha que está fraco. Tudo isso meio que transpondo a condição da percepção subjetiva temporal. O nosso tempo, o objetivo, o tempo das coisas e o sentir. Sentir o quê? Sentir a mente. Sentir qual mente? Sentir a mente subjetiva. Então a objetificação da mente subjetiva traz esse limite interativo. Uhum. Até interessante, né? Sim. Ok. Temos a descrição de um cenário complexo. Como resolve? Quando a gente tá, alguém está em crise, o que que a gente faz? Dá espaço, não é? Sim. Quando a gente separa as coisas, não parece que está tanto em caos, na é verdade. É. Coisas separadas precisam ser interligadas. Qual é o único processo que o ser humano conhece? Na verdade, todos os seres inteligentes conhecem em meio ao universo? Percepção subjetiva temporal. Ah, mas não há espaço, não tem o tempo, não tem o espaço, tempo e espaço na percepção subjetiva é a mesma coisa. E ele vai usar os mesmos mecanismos. Quanto mais ambiente, adequado sereno, mas ele resolve seus padrões, suas motivações, suas repressões, suas prisões, suas condições, suas ambientações, seus processos e referências, e com isso ele vai diminuindo a compressão do atrofiamento do processo de percepção subjetiva temporal. Ele consegue objetificar a mente subjetiva. E é sempre baseado no seu objetivo. Nesse caso, ficar bem. E o pudim não é mais o vilão. O vilão é um ambiente diferente do ambiente de desenvolvimento. E ao mesmo tempo que é diferente, que não oferece suporte, que não oferece dados para o ser exercer sua agência e fazer a escolha pelo pudim Apenas pelo pudim. Não por causa da falta, não por causa do alívio, não por causa de qualquer outra causa que se não o sentir o pudim. Já não é, dona Dani. Estou achando tudo interessante, mas é, realmente é complexo, sim, eu não consigo ver isso funcionalizado. É complexo porque se dividir, né? A percepção, do objetivo do tempo. Percepção, tempo, sentir. O que, é que a percepção mais o tempo mais sentir gera? Um para objeto. Por que para objeto? Porque está, está além, está atrás. Está, é como se estivesse. Em volta, entende? Uhum. está Um claro objeto vai condicionar o objetivo. Então, por isso que é na percepção, porque você está criando a percepção para criar o um mundo ali, que vai ser a sua jornada até o pudim. Subjetivo, mais o objetivo, mais o sentir, traz a percepção subjetiva do objetivo, que é: poxa, tá difícil, vou ter que fazer. Eu tenho que comprar? Onde vou comprar? Como que vai ser feito? Entende? Então, o objetivo do objetivo mais a sua sensação vai ser seu pré-objetivo que vai te colocar numa situação de como você vai se sentir em busca de. Entende? Uhum. Temporal, né? O temporal é o nosso tempo. Como que eu percebo o meu tempo e os meios diante do sentir? Botar tá fácil. Estou ali no mercado. 20 minutinhos, já estou de pudim. Aí, isso é o pós-objeto. Que é você realmente ter uma solução para a situação. Tudo isso resulta no seu objetivo. Essa dinâmica de pensar as probabilidades e a estratégia, né? De como você vai conseguir. É extremamente importante para o exercício da sua liberdade. Porque é a base do raciocínio humano. O humano só virou humano porque passou a pensar desse jeito. E o vício está na raiz do pensamento humano. O humano começou a ter ideias, começou a ter estratégia, começou a ter o pensamento de consequência, que é um pensamento temporal, percebeu a linha de tempo e os eventos ocorrendo dentro de uma, de uma estrutura temporal, o ser humano começou a pensar dessa maneira, essa maneira chamada percepção subjetiva temporal. Agora, num ambiente diferente do ambiente selvagem, o novo pensamento se chama mente subjetiva-objetiva. Na verdade, seria mais apropriado dizer que é uma percepção mente subjetiva-objetiva. É o momento que o ser humano adapta o processo anterior da consciência e das probabilidades sendo expostas a ele num contexto objetivo, benéfico ou não benéfico e agora para a percepção desse cenário com clareza e esclarecimento para o foco da mente subjetiva objetiva ou a percepção da mente objetiva ou da mente subjetiva objetiva. Simples, né? <risos> Tudo isso, aonde é. está se baseando? Lá na mediunidade da infância, que assimilou os limites e isso condiciona o seu subconsciente quando você vai objetificar o para-objetivo, o pré-objetivo e o pós-objetivo. Quando você vai objetificar isso e vai dizer, olha, eu vou fazer, não vou fazer, a sua imaginação é atrofiada pelos processos um, que você tem durante o seu desenvolvimento juvenil, infanto-juvenil. Por quê? Se você tem um atrofiamento, você não consegue ponderar, bom ou ruim. Se você não consegue ponderar bom ou ruim, o seu pensamento lógico e mais rápido, que significa aí na pudinharia lá na frente do prédio, que é o rápido, que é o fácil, ele não precisa ser ponderado. Não precisa pensar, já com muito açúcar hoje, não, não preciso pensar isso. A percepção subjetiva temporal é uma coisa obsoleta. Eu não preciso ter o uso do córtex frontal, que foi o que fez os seres humanos serem hoje o que são os humanos pós-pós-modernos. Entende onde eu estou chegando? Mais ou menos, Tranco. <risos> Vamos lá, tô te seguindo. O que é o vício? O vício é o ser que não consegue ponderar suas ações e age por impulso. Uhum. E ele tem um hábito ruim, por isso é um vício. Independente do contexto social. Vício e chupar a tampa de caneta é vício. Uhum. É um vício comportamental. Ele não consegue ponderar e estabelecer limites. Onde os limites foram estabelecidos? Durante a, a percepção dos limites que ele assimilou subjetivamente na infância. Como que ele estabelece esses limites da sua motivação ou da sua desmotivação e dos aspectos do ambiente e dos meios para que ele faça a ação? Ele fez isso através da estrutura de percepção subjetiva temporal que eu descrevi já algumas vezes. Então isso é o mapa de como ele pondera suas ações, o ser humano é simplificado, é objetificado para entendimento no contexto de psicopatologia do vício, sim. Mas isso explica por que que quando ele é retirado do ambiente tóxico que faz ele ter repressão e faz ele buscar a dopamina por meio de um ato barra hábito ruim, é justamente o não funcionamento dessa quantificação e qualificação da percepção subjetiva temporal. Subjetivo, objetivo, sentir, pré-objeto. Entre o sentir e o objetivo tem o pré-objetivo, que é aonde ele está ponderando. Pré-objetivo está sempre no subconsciente. Para-objetivo está sempre no subconsciente. Pós-objetivo está sempre no subconsciente. O que, que o senhor recebe com tudo? Ele recebe tudo isso mastigado a nível consciente. Ele tem a confirmação ou a não confirmação. Quando ele não usa, ele age por impulso, ele age sem raciocinar. seria Fantástico, ponderação né? então é porque Porra. você sinalizou aí a localização de todas as distâncias mas a ponderação me pareceu ainda eu acho que é onde as pessoas ainda não não têm essa habilidade muito conscientes né o ponderar não tem depende de uma certa serenidade uhum. depende de uma certa ciência da espacialidade para poder ter uma ponderação para ponderar a ação. Tudo isso no seu subconsciente. Uhum. Alguns seres chamam de controle emocional, né? Mas eu diria que é um controle mental, né? Uhum. Você acaba condicionando o seu sentir através dos parâmetros estabelecidos. Né? Né? Boa noite para vocês. Tem dúvida? <risos> Dorme aí com a soinha que eu joguei no colo do textos. Pois, é. pois é, não, não sei se dá para gerar dúvida ainda, Tranca. Ainda estou absorvendo ainda, tá? É, é, aqui é conteúdo de 10 aulas numa aula só, no resto nós Aham, uhum, sim. <risos> para médio de postar essas aulas para essa aula para todo mundo ouvir. Os que tiverem é, interessados. É, é um claro. mapa interessante. Sim. É porque a pessoa para é ouvir melhor. isso aqui uma hora. Uma hora tem que estar interessada. É. Não, mas eu acho que você costurou super bem, assim. Você fez um, uma condução Copiei. da linha aí e, e costurou bem. Como vocês gostam é, de eu, ler, O somente. meu especial eu te gera o um sentimento, né? Quando você pensou em carregar lata de areia, não foi um sentimento bom. Isso te ligou a memórias. Essas memórias são memórias de ambiente. O ambiente subjetivo, que você assimilou sem saber. Você racionaliza o ambiente assimilado depois de ter assimilado. Você não racionalizou quando era criança. Uhum. É foda. E tudo isso é de todo mundo é assim. Não é você, é todo mundo. Uhum e entender que há essa ponderação, né, igual você disse, há esse exercício, mas está não utilizado no ser que exercita o vício, e hoje muitos seres exercitam o vício, isso já muda completamente a dinâmica de exposição, exploração, objetificação, contextualização, vivencialização e prospecção da própria realidade. Pois é. Boa noite, não fica muito cheio. Boa noite, tá? é Gratidão. Paz. Paz. Paz. Paz.